E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo onde a gente vai fazer uma reação aqui sobre os próximos eventos e desafios que vai chegar pra gente aí do update da Donut Media agora. De cara, eu já gostei da capa. para mim, essa capa aqui tá melhor do que a update da comemoração de 10 anos. Se você não sabe nada sobre isso aqui, aproveite e se inscreva no canal. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas aí para jogadores iniciantes muito importante de configuração de tunagem, configuração de controle e muito mais, tá? Então fica ligado. Se você não sabe fazer os eventos sazonais? Eu sempre trago todos os desafios com as configurações de tunagem para você fa fazer para ficar bem mais fácil. Então fica ligado aí no canal, aproveite, e se inscreva. Olha só, a gente tem quatro estações. No decorrer das quatro estações, a gente vai fazendo os desafios e acumulando pontos. E fazendo 80 pontos, a gente vai poder pegar a Ferrari SF90 Stradale, que é um carro muito bonito, tem uma aderência bacana, não é tão competitivo, mas vale muito a pena ter esse carro. Completando 160 pontos, a gente vai poder pegar o Alpine A110, que é um carrinho raro aí também. E esse aqui é o primeiro evento sazonal que vai começar na quinta-feira que vem, a partir das 11:30, h 30 Lembrando que eu trago todos os desafios aqui para quem é iniciante, então fica ligado aí. E completando 20 pontos no evento de verão que começa na semana que vem, a gente vai poder pegar esse Link CO03, que esse aqui já é um modelo de corrida. Ele não tem nada a ver com aquele modelo que a gente tem. Aquele modelo que a gente tem é um modelo de rua normal, só que ele tem uns kits né, de carroceria. E esse aqui é o full corrida mesmo. Tomara que seja um bom carro que tenha opções de troca de motor, porque geralmente o motor de carros de corrida são limitados à velocidade final. É só você olhar aquela KTM GT4 que tem aqui no jogo. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o Ascari, que é um carro top de corrida de velocidade, um carro tração traseira classe S1 é super apelão. Um carro muito bom para você correr na expansão da Hot Wheels. E aqui a gente tem o um modo história que vai dar um... E aqui a gente tem o primeiro evento aqui, o modo história né, da Donut Media que vai dar um Firebird TAFE, uma edição Forza Tomara que esse carro seja bom. Eu tô achando que esse carro já tem, né? Eu acho que ele já tem no jogo esse carro aqui. Se esse carro realmente tiver no jogo é uma pena, cara. Estão dando um prêmio que já tem no jogo e é fácil de pegar, né? Lamentável isso. Aqui a gente tem dois modos rivais aqui, tá? Um modo rival para a gente testar o novo o novo carro e um no, e um modo rival também, só que de carro elétrico. Na sequência a gente tem Aqui os desafios do Forzatom, que vai ser com Subaru. A gente tem aqui a loja do Forza Tom. Já tô vendo aqui que vai ter uma corrida online para dar um Aventador 2012. Temos um Event Lab aqui. Temos aqui uma, um radar de velocidade, uma placa de perigo que vai dar Super Wilspin. Nós temos aqui três eventos de corrida. Esse evento vai dar um Dodge Demon. O outro evento vai dar uma Mercedes C63. Temos outro evento que vai dar uma Ferrari 488. Temos um desafio de caça ao tesouro aqui. Que vai dar pra gente três pontos temos um desafio de fotos que vai dar dois pontos Corrida online aqui esse desafio online aqui vai dar só dois pontos o pessoal nem faz na sequência temos aqui os eventos da expansão da Hot Wheels essa aqui é a loja do Forza Tom que na capa tá o Apollo que é um carro que o pessoal nem tá correndo com ele ele não tem aquele prestígio do Horizon 4 né tem uma Mercedes ali seis por seis que é um carro bacana camisa da Donut Media um emote o resto aqui não é interessante Agora estamos aqui no evento de outono Esse aqui eu já achei fraco Na minha opinião, tá? A gente vai poder pegar um Morris Morris, Completando 20 pontos Que esse carrinho aqui, mano Sinceramente, reciclado né? Um carro reciclado e não é Favorito do, da galera, né? Deixa aí se você gostou desse carro aqui Completando 40 pontos, a gente vai poder Pegar uma Ferrari 599 GTO Que é um carro raro, mas não é Um carro competitivo O evento de modo história e os modos rivais aqui aqui eles vão ficar para toda a temporada então é por isso que é muito importante você fazer esses três eventos aqui porque os pontos deles vão acumular para toda a temporada e vai facilitar na sequência a gente tem um evento aqui do Forza Tom com a BMW a loja do Forza Tom tem um Paganizonda que é um carro competitivo na classe S2 tem um Horizon Arcade ali na sequência a gente tem uma corrida online aqui que vai ser de cross, que vai dar pra gente um mini, esse mini é muito cansado no eliminador, mano depois a gente tem aqui uma placa de perigo área de velocidade e área de drift todas elas vão dar dois pontos e super Wilspin. na sequência temos três corridas onde vai dar pra gente um Ariel Atom um Honda NSX-R e um Dodge Durango, só tá valendo os pontos ali desse evento na sequência aqui a gente tá vendo um desafio de fotos, que vai dar dois pontos a gente tá vendo ali o colecionamento da Donut Media E dois eventos ali da expansão da Hot Wheels Essa aqui é a lojinha do Forza Tom Os dois carros são bons, tá? O Paganizonda é bom pra classe S2 E o CC8S é um carro muito bom na classe S1 tração traseira Só que com aquele aerofólio do Forza ele ficou horroroso Deixa aí nos comentários o que você achou desse evento Eu achei esse aqui sinceramente fraco e se você achou aquele lá fraco, prepara Porque o evento de inverno vai dar um carro de madeira Um Ford Wagon, completando 20 pontos E um Zenvo ST1, completando 40 pontos Esses dois carros aqui, para mim, eu não achei interessante de jeito nenhum Principalmente em termos de competitividade Aquele Ford ali, eu acredito que ele só vai servir para tirar foto, né? E eu não acredito que a comunidade do Forza ficou pedindo esse carro Eu não gosto, mas se você gosta, deixa aí nos comentários Porque eu vou te banir, tô brincando para me saber quem gostou ou não, tá? Eu, eu não gosto desse carro, não. Esses eventos aqui vão se repetir, né? A gente tem os desafios do Forza Tom com uma cura íntegra Type R. A loja do Forza Tom tem ali o Bugatti EB110. Temos uma corrida online ali que vai dar uma 488 pista. Na sequência, a gente tem um Event Lab. Temos um radar de velocidade que vai dar dois pontos e Super Wheels né? Um desbravador ali dentro da cidade pelo que eu tô vendo. Três corridas corridinhas ali que vão dar uma BMW M2, a outra vai dar uma A45 e essa outra corrida vai dar um última GTR. Nós temos aqui uma caça ao tesouro, um desafio de tirar foto com o Mustang, um evento de eliminador dando só dois pontos, cara, e dois eventos ali da Hot Wheels. A loja do Forza Tom, o Bugatti, ele não anda o que ele andava no Horizon 4, no Horizon 3, no Horizon 2, e Horizon 1, não anda. Tem aquele, aquele Aston Martin ele também é um carro muito de boa para você pegar ele, ele nem é lá essas coisas. E o restante ali para mim não é interessante. Deixa aí nos comentários o que você achou desse evento aqui de inverno. Eu não gostei, sinceramente. Cara, eu vou colocar o nome desse update De update dos carros reciclados Mano, esse update que vai dar Outro Morris Outro Morris pra gente aqui Completando 20 pontos Evento de primavera E o pelo menos uma coisa boa ali, né? Poste 901 GT3 2021 Completando 40 pontos é, Pra mim, o único evento assim legal Foi o primeiro E esse aqui que vai dar esse poste que eu gosto muito Depois a gente tem os eventos que se repetem, né? Na sequência a gente tem o Desafio do Tom com Audi A gente tem ali a loja do Tom, Que tem a Maserati MC12 Corsa, que é um carro muito bom Esse carro é ótimo, tô vendo ali já Uma corrida online que vai dar uma McLaren 600LT, na sequência Temos jogos da Playground Games Radar de velocidade, área de velocidade E placa de perigo também Temos aqui três corridas, né Uma vai dar uma 812, o outro Evento vai dar um, um Ford GT70, a outra vai dar Um Jaguar, Para mim só serve os pontos Aqui temos um evento ali do Horizon Tour, um desafio de foto com o Nissan e dois eventos ali na exposição da Hot Wheels. A lojinha do Forza Tom só presta para mim essa Maserati aqui, aquela McLaren 720S Spider é cansada. Tem um bonezinho da Donut Media para mim, a única coisa que presta aqui para mim é a Maserati. Deixa aí nos comentários o que que você achou desse evento aqui. Cara, eu tenho uma imagem aqui de dois carros aqui que tá com um kit da Rocket Bunny. São dois modelos, né? Eu acho que que esses dois aqui são carros é são dois modelos diferentes, então isso aqui vai aparecer para a gente de graça. Se aparecesse nos eventos sazonais, ia ser mais interessante, né? Mais divertido, mas eles vão aparecer lá do nada para a gente pegar. Isso aqui eu acho que é reciclado. Em temos imagem desse Lexus aqui também, que é um carro mega interessante. Tomara que ele fique melhor ainda com esse kit. Gostei disso aqui. Temos dois JDM aqui que vão ser da classe A. Tomara que eles fiquem bons aqui. Estou torcendo para esses dois. carros. Pelo menos tem carro novo chegando Fora do evento sazonal pra gente, né Cara, temos mais dois modelos Aqui, ó, Pô, chegou assim Chegou carro entre aspas, né Pelo menos são carros que Às vezes pode ser que seja útil Pra gente aí nas corridas no competitivo né? Com esses kits de carroceria Que dá mais manobra pra eles Pode ser que a gente vai aproveitar melhor eles Eu acho que esse aqui é um carro só, né Só que ele tem duas opções de kit de carroceria, né Olha, nós temos essa lista Aqui, mas parece que tem mais uns quatro, quatro carros mais ou menos que falta nessa lista, que provavelmente vão ter os kits da Rocket Bunny disponíveis pra gente, tá? Então vão ser vários modelos então. Olha só, temos a foto desse golfão aqui com body kit, Horizon 4, né? Aqui eu consigo ver quem lembra desse Porsche aqui, mega apelão, lá no Forza Horizon 4, Corrida na Neve, tomara que se ele chegar pra gente com o desempenho que ele tinha lá, vai ser um carro excelente também. E aqui a gente tem um próximo update, que vai ser de comemoração aí do Natal final de ano e fica ligado no canal que depois que sair os vazamentos sobre cada um desses eventos aqui que vai aparecer pra gente, eu vou trazer aqui pra você, beleza? Deixa aí nos comentários o que, que você achou desse update a única coisa que eu achei interessante só foi o update de verão e os kits de carroceria que provavelmente vai dar pra gente salvar alguns carros se durante a semana aparecer algum carro novo aqui, eu vou te informar então fica ligado no canal, já se inscreva deixa o like, manda um salve, se não é inscrito já se se inscreva e até o próximo vídeo.